Bom dia a todos e todas, eu sou Ana Rossi, professora da Universidade de Brasília. Estou aqui para gravar mais um vídeo sobre este romance aqui, é, Paulo Coelho, é, Verônica Decide Morrer, aonde nós vamos abordar as questões de tradução literária. É, eu já fiz três vídeos anteriormente e cada um deles aborda um trecho. Eu fiz uma leitura é, pausada, focada, é, sobre é, os três techo, trechos que eu selecionei desse, desse, desse romance, e o intuito é de mostrar que, é, para você abordar a tradução literária, você precisa de um passo a passo, você precisa de uma, um itinerário, né? como quando você vai de uma casa para outra, de um bairro para outro, pra uma, de uma cidade para outra, você traça um itinerário. Então, esse itinerário ele existe também na tradução, Claro que não é, é um, é, um, é um itinerário mais mental, mas você tem as diferentes etapas, como é que você faz as coisas. E o que eu tenho dito é que você primeiro precisa conhecer o autor, você precisa conhecer o livro, e para abordar essa questão da literatura e da tradução literária, você tem. É importante você oralizar esse livro em voz alta, pelo menos os trechos que você vai traduzir. Então, é um trabalho longo, é um trabalho que demanda um foco, uma atenção e é importante você ter isso, sem as distrações, sem é, telefone, sem as redes sociais, mas um momento de leitura em voz alta. Então, nos três vídeos anteriores eu fiz essa leitura em voz alta para mostrar justamente o que, é que a gente pode compreender quando a gente lê em voz alta. Uma coisa é você ler em voz baixa, você lê, é o que a gente chama tecnicamente de uma leitura silenciosa. A outra coisa é você ler em voz alta, aí você tem que estar tá com uma atenção muito mais focada. Aí você vai ver as pausas, você vai ver o ritmo, você vai entrar na, na, na, na história. Todo romance é uma história, né? A gente é uma narração. É uma, uma, algo sobre o mundo. É, então, nesse, nesse, nesse, nesse livro aqui, eu até tinha é, sublinhado na página 166 uma carta que é redigida pela escrita pela Mari, que é uma das personagens do livro, onde ela fala da vida dela, como é que ela era quando jovem, quando é que ela é, adoece, o que, que aconteceu na vida dela. É, e qual foi a, a o que, que depois que ela adoeceu ela foi para o hospital psiquiátrico e aí o que que aconteceu com ela então é, é perceber esse tom intimista e esse tom de do eu né quando eu eu escrevo eu falo eu eu tô falando de mim das minhas coisas são coisas mais íntimas são coisas mais profundas que eu não falo para todo mundo ou falo para prática posso não falar para ninguém, ou para um número seleto de pessoas em quem eu confio. É, então, é, essa leitura em voz alta, ela permite esse acesso, ela permite entender qual é o tom, é, o tom do, do, do que está escrito. E como é que você vai, então, é, você vai construir isso na outra língua? Né? Lembrando que aqui eu sou professora de diversão, então eu trabalho... É, com vários pares linguísticos, mas o principal, no meu caso, é português-francês. Então, eu ensino aos alunos como fazer uma tradução de texto literário do português para o francês. Então, tecnicamente, a gente chama isso de versão, tá? Tradução é quando vem do, do francês para o português, do inglês para o português, para o português, do espanhol, do português, qualquer língua para o português. A gente chama isso de tradução. Tecnicamente, na área, na área dos estudos da tradução, a gente chama o movimento contrário de versão. Então, eu estou falando aqui de versão. Então, esse livro, uma, uma das etapas importantes é entender o livro e compreender esse livro aqui. Esse é um livro que tem 26, 23 capítulos, alguns são bem curtos. É, outros são mais longos e toda a história, eu não vou dar o um spoiler, como eu já disse aqui no final, o que acontece, mas toda a história é de uma moça que é bibliotecária trabalha numa, numa cidade, num país que se chama Eslovênia, é, que é um país da Europa. E ela, então, ela sente uma mesmice na vida dela. A vida dela é sempre o que os outros quiseram que a vida dela fosse. Então, ela vai, ela, ela tem um trabalho, ela tem é, a vida dela, mas ela não consegue é, ver sentido na vida dela. Então, aí, a questão aqui, como eu já também coloquei em outro vídeo, é uma questão existencial. Por que, que a gente está aqui nessa vida? O que, que a gente está fazendo aqui nessa vida? Então, é, é, o, o livro narra sem julgar, ah, isso é bom, isso é ruim, não, fala, ela conta como é que ela estava se sentindo, inclusive aqui uma das palavras que vem é a mesmice da vida, então ela vai caminhando com esse sentimento que vai aumentando até o momento que ela decide morrer, e esse é um, ela, ela toma os remédios, e aí acontece, ela vai parar no hospital psiquiátrico porque ela encontram ela a tempo, e aí a vida dela tem uma reviravolta. Ela começa a conhecer várias pessoas, conhece um rapaz, e aí ela começa a encontrar o um sentido da vida dela. No fundo, ela era uma artista, ela era uma pianista que nunca pôde se expressar, porque, enfim, a vida foi levando ela para vários vários outros caminhos e ela foi deixando, ela foi se deixando levar. Então, então ela vai com esse, com esse, essa descoberta dela mesma, né? Esse tempo de pausa, porque ela fica nesse, nesse sanatório, né? É, é um momento para ela de pausa na vida dela. Então, ela foi, ela tá condenada porque ela tomou o, os remédios que afetaram o organismo dela e ela, então, o médico tem um prazo para ela, né, de, de, de tempo nessa, nessa vida, e ela, então, vai vivendo um dia após o outro e ela vai se redescobrindo, porque, no, no fundo, ela não tem mais nada a perder, segundo o que ela mesmo diz. Então, é um livro, assim, com muito sentido sobre a vida, né? O que, que a gente está fazendo aqui, o que, que a gente fez na nossa vida como é que a gente quer que a nossa vida seja. E a, e a tradução literária é importante a gente perceber essas nuances e essas modulações do texto, porque todo o sentido da, da, da vida, no caso dessa, dessa personagem, está inscrito no texto. Então, todo esse movimento interno que ela faz, né, que ela executa, e essa redescoberta, eu vou aqui usar uma palavra que está muito em voga hoje, a questão do autoconhecimento, né? autoconhecimento, aqui no, no momento em que eu estou usando ele, ele tem um sentido muito específico, que é, uma, uma ela se descobre, a Verônica descobre uma outra faceta dela mesma, de si mesma, então ela vai caminhando, agregando conteúdo à própria vida dela, ao que ela é, as coisas que ela deixou de fazer porque ela queria agradar, a, como diz né, em português, gregos e troianos é, gregos e troianos é, remete a uma guerra que aconteceu na Grécia Antiga é, de duas cidades, né, então é, é, não dá para agradar a todo mundo quando você é, tá no seu caminho da vida, você forçosamente, quando você toma as suas próprias decisões, você desagrada. E esse desagradar faz parte da vida. Não dá pra gente... quer dizer, dá, né? É, aqui eu já estou emitindo uma posição pessoal minha, mas é, é, o fato é que, no caso, voltando aqui ao, ao, ao, ao livro, a Verônica viveu a vida dela tentando ser o que as outras pessoas queriam que ela fosse. E no fundo ela conseguiu, né? ela conseguiu e isso trouxe a ela esse sentimento de profundo desinteresse e desilusão sobre a vida, porque a vida não era mais o que ela havia escolhido, a vida dela era o que ela, o que ela achava que as outras pessoas queriam que ela fizesse ou de fato que as, as outras pessoas queriam que ela fizesse e que ela vivesse a vida dela. Então é um livro... É, muito, como eu falei, muito curto, né, em termos de página, é totalmente focado numa personagem, existem o personagens secundários, mas o foco todo é nela, e é no, no, no, no desabrochar, digamos, isso é uma metáfora que eu estou usando aqui, é numa, no desabrochar da vida dela, nesse, nesse momento que ela, no fundo, acha que vai morrer, e ela tem esse essa possibilidade de se subtrair né, do mundo real, porque ela fica trancada ali na, na, naquele espaço com outros pacientes, e é o momento dela se reencontrar. Então vai, vão acontecendo uma série de coisas ali, eu não vou dizer os detalhes, nem vou dizer o final, é, mas que vão, é, pertencem a esse caminho que ela vai encontrando aos poucos, e aí ela vai é, é, conseguindo reverter esse sentimento de, digamos, de inutilidade, né? Que ela tinha de, de mesmice, como, como, como tá bem caracterizado no livro. É, então, esse momento aqui, eu fiz um, uma análise, resumo do, do livro, é um momento também importante você ter uma dimensão da história do início ao fim. É, mesmo que você não traduza tudo... É, você tem que, é importante ter essa dimensão, essa dimensão das, digamos, do, do início, como é que a história começa, como é que ela se desenvolve, o, as tensões que vão acontecendo ali e o final, o final que pode ser um outro início para um outro, um, outro, um outro livro, no caso aqui a gente vai, é, é, é um livro só, né? então é uma, é uma história que termina, ela, ela tem um fim, então e, e, e essa dimensão da leitura, então voltando ao foco inicial aqui, a leitura oralizada, ela permite acompanhar toda essa série de, de, de, de, de elementos que vão se agregando à vida da, da, da, da personagem para que ela seja mais é, complexa, a personagem começa de maneira bem assim, né, a mesmice da vida dela, ela decidiu terminar ali com a vida dela e não tá querendo saber de muita conversa. E à medida que os dias vão passando, ela para, ela para e ela fala, nossa, no fundo a minha vida, ela ela faz sentido. E, e, e esse é um outro ponto que eu quero aqui abordar rapidamente porque a gente está no final desse vídeo, é a relação da literatura com o leitor. É esse ponto de contato, né? Esse ponto de contato que o tradutor também precisa entender porque se trata de um texto literário. E o texto literário, ele conversa em maior ou, maior, ou menor grau com o, o leitor, os leitores que nós somos. Então, Aqui são questões que é, vão, vão conversar, dialogar com cada um de nós. Né? Eu também, nesse caso, sou leitora. O tradutor e a tradutora também é um leitor. A gente começa lendo o livro, o texto do outro, para poder traduzi-lo. Então, essa, esse acesso é pela leitura e pela leitura daquele texto que, no fundo, você não conhece, mas que você vai passar a conhecer. Então, para o vídeo de hoje, é isso é, voltarei então com outros elementos sobre este romance do Paulo, é, do Paulo Coelho, e é, muito obrigada, tchau, tchau para todos.